Você sabe o que é promoções de mega Você sabe como você realiza suas compras no dia a dia, acumula pontos e gera renda extra através disso, através das suas compras do dia a dia? Se você não saiba, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como funciona, como você pode aproveitar essas oportunidades. Sou Elias Lelis, aqui no nosso perfil nós te ajudamos, te ajudamos, te ensinamos a gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco dessas promoções, dessas oportunidades de você gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia. Mas antes, já quero pedir que você deixe um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não nos acompanha, não segue, comece a seguir o nosso perfil, comece a nos acompanhar aqui e compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos, seus parentes, para que eles possam também... É, conhecer esse universo, esse mundo de oportunidades que existem para a geração de renda extra. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Então vamos lá. O que são as promoções de Megacum? Promoções de Megacum são oportunidades onde as lojas parceiras dos programas de fidelidade, ali, seja dos programas de fidelidade das companhias aéreas ou os programas de fidelidade dos bancos, elas em determinados momentos, praticamente todos os dias temos essas oportunidades, elas oferecem aí uma grande quantidade de pontos por cada real que você realiza suas compras ali naquelas, nessas lojas. Então, o que, que, que, que você consegue com isso? Basicamente, você entra... É, como você consegue, como que funciona isso? Basicamente, você tem que entrar pelo site do Programa de Fidelidade do Banco, selecionar a loja que vai, e, e, a partir dali, você vai ser direcionado para o site daquela loja. Aí, você comprando o seu produto lá... É, por exemplo, você comprou um produto que custa mil reais. Naquele dia específico, a loja estava dando 10 pontos cada real gasto. O que, que significa? Você acumulou 10 pontos, você acumulou 10 mil pontos a partir daquela compra que você fez. Esses pontos que você acumula, eles não são, não, como diz, não, é, não são é, é, brindes ou é aleatórios, ou que você não consegue fazer nada com eles. Pelo contrário, você consegue pegar esses pontos transformar esses pontos em milhas e ter um retorno de volta, ganhar, fazer renda extra a partir desses pontos. Então, essas promoções, elas são é, um divisor de água na nossa geração de renda extra. Por isso que o importante é você centralizar o determinante aí na sua geração de renda extra, é você aproveitar essas oportunidades, essas promoções de mega com, onde a gente tem uma grande quantidade de as lojas parceiras do programa de fidelidade, oferecendo uma grande quantidade de pontos para você realizar suas compras através delas, Acumular pontos e depois gerar renda com esses pontos. Então, promoções de com nada mais são do que isso. E onde você encontra? Como você pode encontrar essas promoções? Você pode encontrar na Livelo, você pode encontrar na Esfera, você pode encontrar é, na Latam PES, você pode encontrar isso em Tudo Azul, você pode encontrar na Smiles. Então, são inúmeros os programas de fidelidade que nos permitem, nos possibilitam realizar as nossas compras do dia a dia, desde itens básicos a itens eletrônicos enfim, você consegue comprar de tudo nessas promoções, para o seu lar, para a sua casa, material de construção. Então, enfim, pessoal, você consegue aí uma grande oportunidade com isso. E só para vocês terem uma ideia, quando você faz uma compra é, num, num determinado site, que você acumula ali, você ganha R$10 a, a cada real gasto, 10 pontos a cada R$1 gasto, isso representa nada mais nada menos do que 40% de retorno de tudo que você gastou naquele site. Então, se você gastou mil reais e acumulou 10 mil pontos, significa que após você aproveitar as oportunidades transformar esses pontos em milhas, você vai conseguir um retorno de pelo menos 400 reais referentes ali aos mil reais que você gastou. Então, é uma oportunidade fantástica de você transformar o seu custo de vida, o seu dia a dia aí, em renda extra. -es. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha e começa a seguir o nosso perfil aqui. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.